Vai estar o link na descrição ou vai passar no final desse vídeo. E é o único material sobre Bcache FS em português que tem na internet. Pelo menos que eu encontrei. Eu não vi nada, ninguém fez nada ainda sobre o assunto. E eu afirmei o seguinte. Onde ele não é adotado? Por exemplo, no processo de boot. No processo de boot, até hoje é adotado, por exemplo, xt 2 e Olfate. Não dá. Já tentaram adotar o Btrfs no processo de boot. Não dá. Sim, que durante o processo de boot... O sistema de arquivos que nós utilizamos é o EXT2 ou fat, e isso gera dúvida na cabeça das pessoas. Não é a primeira vez que eu afirmo isso, e não é a primeira vez que isso gera dúvida na cabeça das pessoas. Portanto, eu pensei em fazer esse vídeo para poder esclarecer. Geralmente as pessoas dizem o seguinte, Ah, é... na hora que eu vou matar minha máquina, eu não seleciono o EXT2, eu seleciono o EXT4, o XFS, o BTRFS. Não se trata de formatação da máquina, do processo de formatar a máquina. Tá? Se não é no processo de formatar a máquina, então onde é? é um, tipo, o XT2 é uma dependência de um outro driver, sabe? Por exemplo, o, o XT3 era uma dependência do XT4. Sim, o XT4 dependia do XT3 para funcionar. Chegou uma certa versão do kernel que já não era mais. Hoje em dia você pode dar o comando dlsmod, se você estiver utilizando... O xt4 você vai ver que ele não depende mais do xt3. Então, também não, não é questão de uma dependência para outro sistema de arquivos ou para um outro driver, algum módulo. Tá, então aonde que é que nós utilizamos o xt2? É exatamente nesse arquivo aqui no init.rd. É, exatamente, o vídeo é só sobre um arquivo. Mas vamos lá, é dentro do initRD que nós vamos encontrar o xt 2 que inclusive eu já abordei sobre o initRD no vídeo do OS, Que inclusive já teve youtuber de Linux se afirmando ser uma referência no mundo Linux fazendo vídeo falando que o ElenoOS é um sistema operacional Linux, uma distribuição Linux. E critica ainda quem fala que o Azure Sphere OS não é uma distribuição Linux, né? Mas voltando aqui ao assunto, se você quiser, assista depois também o vídeo sobre o LNOS você vai gostar. Inclusive sobre o x 4 do LNOS, tá bom? Mas analisando o arquivo init.rd, ele é, digamos assim, um arquivo que fornece todas as ferramentas necessárias para o processo de boot. tá? Dentro dele você vai encontrar um, drivers, bibliotecas, terminal... Provavelmente o que você vai encontrar ali é exatamente o Busybox, que eu já tratei aqui várias vezes no canal. Inclusive quando eu já abordei sobre o Toybox, eu explico antes o Busybox, que a história dos dois está atrelado. Por ser tratar do mesmo mantenedor, o antigo mantenedor do Busybox foi o que criou o Toybox. Que inclusive o Busybox foi criado exatamente para o processo de boot. Depois ele foi estendido para o uso como se fosse um terminal padrão. Que é no caso o que o Alpine Linux utiliza. Tem vídeo do Open Linux aqui também no canal, tá bom? E além de terminal, tem também, por exemplo, scripts. Então, o que o initRD faz, ele é fornecer um ambiente para o processo de boot. Basicamente, é a árvore que você vê no seu sistema operacional, na sua distribuição. Então, quando você vê aquelas letrinhas ocorrendo lá durante o processo de boot, é exatamente ferramentas fornecidas pelo initRD. Então, o que, que ele é? Na verdade, ele é um arquivo, ext é .xt2, compactado com o GZIP, é isso que ele é. Então durante o processo de boot, o carregador de boot pega o initRD, carrega na memória, depois fornece informação para o kernel, dá prosseguimento. Vale ressalva, o kernel possui suporte a ele, quando você vai compilar o kernel lá no General, tem a opção lá, suporte ao initRD e o initRunFS, beleza? Portanto, se você estiver utilizando uma distribuição que utiliza o initRD, que está dentro de barra boot, junto com o VM Linux é o kernel, então você vai estar utilizando o ext 2 Só que o initrd está sendo substituído pelo initrunfs. Já o initrunfs é um pouco diferente. Ele, ao invés de ser o xt2, até onde eu consegui encontrar dentro das documentações sobre o initrunfs é o sistema de arquivos FAT. E em vez de ser compactado com o gzip, eles utilizam o cpio. Só que também, dentro do manual do dracut, dracut é a ferramenta que você utiliza para gerar o init runfs. Dentro do manual do dracut, você encontra que você pode compactar o init runfs com outros compactadores, como gzip, vzip 2 xz, ok? Então tá. Agora, se você copiar esse arquivo initrd ou Initrunfs para um diretório e tentar descompactar ele para poder olhar dentro dele, pode tentar, você não vai conseguir. O initRD, se você der o comando file, você vai ver escrito lá gzip. Você tenta dar o gzip com a opção para descompactar com -x. O gunzip, você não vai conseguir descompactar. E como é que você faz isso? Simples, nós vamos utilizar um comando ls. Quando nós formos ls, o comando é para poder listar diretórios e arquivos. Só que nós não temos só um ls no sistema operacional, no Linux, no caso. Nós temos o ls já mencionado, nós temos ls para. Selecionar dispositivos como o ls-pci, ls para listar dispositivos conectados à porta USB, outro ls para você listar os seus dispositivos como o comando ls-hw, ls para poder listar dispositivos de armazenamento como o ls e com a opção "-f", você vê qual o sistema de arquivos. Então você tem um monte de ls, inclusive um para você listar o que tem dentro do init-rd ou do init run -fs, que é o comando ls initrd. Então vamos dar uma olhada dentro do arquivo init runfs. Então eu criei aqui um diretório chamado xt2, onde eu salvei, eu fiz uma cópia de um init runfs. E pode-se ver aqui com o comando file, que ele é um arquivo cpio. E agora a gente vai utilizar o comando ls initrd para a gente poder listar tudo o que tem dentro desse arquivo. Só que lembrando que tem que ser como usuário administrador, ok? então dou um ls initrd, seleciono o arquivo init runfs e ele começa a exibir tudo o que tem lá dentro então a gente voltando lá em cima, porque essa lista é longa pra caramba só um momento hum... pronto, chegamos onde a gente quer então a gente vê aqui alguns diretórios, temos o kernel, módulos do dracut envolve inclusive até o systemd e tal. Mais para baixo nós vemos o diretório barra dev, esse bin por exemplo está dentro de usr barra bin, que é o diretório mais longo inclusive. Temos o barra etc. Temos outros aqui também, por exemplo, até o barra lib vai para dentro de barra usr. E o barra usr é o mais longo dessa lista aqui, vocês podem ver que eu vou ficar descendo aqui a barra aqui, ele vai descendo, descendo, descendo. É gigante, são as ferramentas utilizadas pelo kernel. Então, eu vou até pular um pouco aqui, galera, que essa lista aqui é enorme. Vamos mais para baixo. E aqui temos o último diretório, que é o barra var. É possível até mesmo descompactar esses arquivos que estão dentro do init.run.fs. A gente olhando aqui no manual do ls init.rd, temos aqui a opção unpack. Que é essa é a opção que nós vamos utilizar. Então, digitando aqui sudo ls initrd -unpack e seleciono o arquivo initrunfs, a gente descompacta tudo que tem lá dentro. A vantagem do initrunfs é que ele vai oferecer um ambiente menor do que o initrd. Porque o initRD é como se fosse um bloco inteiro, sabe, assim, mesmo que é, tenha arquivos que você não vai precisar, ele vai carregar na memória. Já o initRUNFS, o que ele faz é o seguinte, ele analisa a sua distribuição que você acabou de instalar e só copia os arquivos necessários para o initRUNFS, de acordo com a sua distribuição, ao invés de você ter todo aquele bloco inteiro lá. Então essa é a maior diferença entre o initRD e o initRUNFS. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Dá para aprender bastante coisa só de se analisar um arquivo. Se gostaram, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. Então é isso, um abraço e falou!